O presidente da Liga dos Chineses em Portugal disse à Lusa que a visita do chefe de governo de Macau, prevista para abril, será muito aguardada pela comunidade chinesa. Para o também presidente da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas, Portugal-China, a visita poderá reforçar as relações comerciais de turismo e empresariais enfraquecidas pela pandemia da Covid-19. É a primeira visita ela após de, de covid é uma visita muito guardada à comunidade chinesa de Macau ou não de Macau e estamos a contar com o apoio dela e para nós compreender melhor o desenvolvimento da ilha de Hangxin e e, e o da Grande Bahia. e Shao está também a criar um fundo que envolva as entidades portuguesas e a província chinesa de Zhejiang. Tenho certeza que pode... A suscitar o interesse da participação neste fundo, os imigrantes chineses de, de Zhejiang, que, que vivem e trabalham em Portugal, a Espanha, a França e, e a Itália, e entrar neste fundo que dá para desenvolver muito Portugal, porque nós agora temos no fundo o que gostaríamos de criar, ainda então não está criado, dá para re. Uh, aplicar o fundo na China, portanto com 40% na China e 60% pode ser aqui na Europa e gostaríamos de uh, poder aplicar mais, a maior parte aqui em Portugal. Para o presidente da Liga dos Chineses em Portugal, as atuais tensões geopolíticas prejudicam o clima para os negócios, critica a interferência estrangeira nas regiões autónomas chinesas, sobretudo a norte-americana. Os americanos que querem é criar problemas China neste momento falando coisa mais, os americanos estão a vender armas a Taiwan querem defender a Taiwan são amigos de Taiwan mas o problema é que estão a criar mais tensão na ilha da de Taiwan por causa das suas visitas por causa das aprovações da lei de defender turismo não sei o quê a influência dos americanos é muito grande há muita gente sem querer e entra no caminho deles. A semelhança da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, Iping Chow quer também estabelecer estruturas semelhantes com países africanos de língua oficial portuguesa, sobretudo Angola e Guiné-Bissau.